O que, que vocês vão apresentar hoje? Então, Obrigada por perguntar. É, hoje nós vamos apresentar um dos primeiros projetos que nós criamos, que é, está dentro da Associação Essência Africana, é, o Revelando Beleza Negra. Esse é o projeto de empoderamento para dar visibilidade e inclusão sociais para jovens negros afrodescendentes. Nós vamos apresentar hoje um desfile, com uma performance para fortalecer a cultura da cestaria e, Da, é, da escravidão é, dos guerreiros africanos antes de ser retirado das suas tribos. ok